Dá-lhe que dá, -lhe, dá -lhe, tropinha, Ai, Salve, salve, magnata na voz aqui com mais um vídeo emocionamente emocionante Eita, Free-Fuari, free, velo zero 012 Vamos que voa ah. É o magnata, galera, bora que bora hum. Tem nem explicação aqui, o vídeo tá top, fio. É o vídeo do mestre aqui que eu peguei na temporada passada jogando CS, mas eu não vou estar tá nem comentando aqui, deixa só de fundo aqui pra vocês tá vendo aqui, tá curtindo e deixa o um like e tudo mais. Tá ligado, Free Fire, Barbelly Hills, 016, é isso aí. E aí, tropa, vocês assistiram a live que eu fiz do campo hein? Assistiram? Gostou? Como é que foi? Hum, comenta aí pra mim aí no vídeo aí, fala aí. Pois é então, estou fazendo aqui mais uma um camp Magnata aqui nesse mês agora de novembro aqui que vai estar entrando aqui. Todas as terças-feiras eu vou criar duas salas, cada sala a premiação R$40,00 e para quem fizer mais que o certo, mais que o ganha R$15,00. Vou criar oito salas no mês para geral poder brincar e tentar ganhar uma grana para o fim de ano. Eita! E quem for participar, chama, mas chama mesmo, chama no Instagram, chama no Zap, o link tá na descrição do vídeo aí, galera, é isso aí. E quem não for inscrito no canal, inscreva aí, tá? Pra não perder os vídeos, a live do camp, todas as três feiras feira, ativa o sininho, deixa o like e compartilha o canal com os amigos. Free Fire né? 016 na voz. Hum, tá doido, eita. Ah, e aí galerinha, ah, falar pra vocês, seja rápido com a inscrição do Campo Magnata, pois os times estão formando Terá apenas 12 times, o seu squad, bora fazer o boia, prêmio top, 40 reais cada partida Duas no dia, peço a todos que for participar, chamar o quanto antes, no WhatsApp, no Instagram, no que foi, chama aí Vou abrir live no dia, 7h30 da noite, fica ligado no horário às 8 horas da noite eu vou iniciar a sala. Não será permitido uso de hack ou qualquer outra coisa que possa servir de estrapaça no jogo. Tá ligado, hein? Aí, ó, lembrando a todos, você vai poder todos os personagens, todas as armas, sem miss, sem chororô. 4 dias insano em live, todas as terça feiras Às 7h30 na bui no YouTube. Não deixe de ativar o sininho das notificações, galera. A inscrição para o campo será via Pix. Os prêmios eu vou enviar depois que acabar a segunda partida. Desejo a todos uma boa sorte. Espero que todos possam participar. Que não todos, né? Vai participar só 12 times. Que não for participar, que participe do próximo campo que eu estou fazendo. aí né? Que vai ser direto eu vou estar tá fazendo o campo, galera. Estou fazendo isso por vocês, galera. Ninguém vai sair perdendo. É oito partidas. Pois dá para ganhar, nem se for uma para pegar seu dinheiro de volta para casa. A inscrição para o campo é apenas 40 reais. Para seis não Sem chororô, viu? Então, bora formar um time, participar, sai 10 reais por pessoa. E agora eu peço mais uma coisa a todos. Que chegou aqui, até aqui, por favor, me deixa o like, compartilhe o vídeo e tudo mais, tá ligado? E se eu for tá participando aí, já chamo quanto antes aí, porque aqui o bagulho vai ficar sério a coisa aqui, filho. Os caras já tá formando, tá faltando um pouco o squad aí para tá completando o time aqui. É 12 times que vai tá jogando aqui comigo aqui no dia aqui. E mais uma coisa, eu vou estar tá em live, hein. Vou tá em live, eu não sei se eu vou jogar, se eu não vou. Sei que eu vou estar tá telando todo mundo. Se eu for estar tá jogando sem maldade, eu não vou telar ninguém. Eu vou estar tá em live lá eu por conta mesmo. Mas na buia lá, eu vou estar tá colocando um amigo meu aqui pra estar tá olhando tudo certinho. Pra ver quem que tá, vai estar tá de hack e quem que não vai estar. Tá. Porque cara eu cara tiver de hack, eu não vou aceitar, hein. É isso aí, tropinha. E aguardo o próximo vídeo aí. Espero que todas consigam participar aqui do campeonato Magnata 016. Todos não, né? Vai ser apenas 12 times e é isso. Magnata Problema. Deixa o like. Tamo junto, Flopim.